Olá, no vídeo de hoje está um bocadinho diferente, aqui todo o sistema, estou a usar um equipamento novo que me emprestaram para ver se eu compro um igual, para criar mais dinâmica aqui nos meus vídeos e ser mais rápido a fazer os vídeos, mas não é sobre isso que eu hoje vim falar neste vídeo, mas sim como configurar o OSD que está integrado na SP Racing F3 que já trouxe aqui para o canal. Há muitas dúvidas, muita gente a perguntar sobre o assunto, e hoje trago um vídeo sobre isso. Já sabem, se no final gostarem, é só demonstrar, compartilhar com os vossos amigos, não posso fazer isto muito esticado se não acerto na câmera, e se não forem subscritos, é só subscrever, e sinceramente assim ajudam o canal a crescer. Eu acho que se esticar os lábios, acerto na objetiva da câmera. Opa, já resumpei a câmera. Ora, comecei a testar no Betaflight, fiz a alteração do firmware para a última versão. Pelo menos a última versão até a data 2 do vídeo. Onde fiz depois aqui a ligação. Aqui na zona do OSD. O Betaflight aparece, aqui a informação do OSD, entretanto liguei agora uma bateria que é para dar corrente ao drone, para se conseguir ver alguma coisa. E aqui, como veem, está a funcionar no Betaflight, onde temos ali a linha de horizonte a mexer-se, onde se a gente inclinar para a frente ou para trás também mexe, onde o norte em cima, como isto é uma placa que tem e magnetómetro, vê-se onde é que está hum, o norte. Logo de seguida também fiz o CleanFlight, onde fiz a atualização do último framework. Essa parte fiz igual, fiz todas iguais. Onde fiz aqui agora a ligação, aqui na zona do OSD também aparece, aqui informações. Eu também não sei se alterar ali alguma coisa vai aparecer ou não. Aqui só foi para demonstrar que aparecia portanto também liguei aqui a bateria e como veem vai aparecer a informação no ecrã onde temos a nossa linha do horizonte ao mexer a linha vai-se mexer aí a mostrar como está a funcionar no CleanFlight por isso é que eu deixei o um programa de fundo que era para mostrar que estava a funcionar onde também lá em cima o norte também diz para que lado é que está virado o drone Batendo mais alguma informação no ecrã. Agora, fiz aqui no INAV e aqui já demorei mais algum tempo a mostrar porque estou a mostrar mais ao pormenor porque eu fiz este vídeo por causa do INAV. Que eu quero usar o INAV neste drone e onde fiz ali aquelas configurações para a última versão, fazer o download da última versão, fazer o flashing do firmware esta parte aqui para quem já está mais habituado é o simples de fazer onde agora vou desconectar e conectar como tenho que fazer cada vez que faço o flashar de um firmware aqui no i9 está ligado tudo a funcionar em simultâneo ligando a bateria aqui no ecre como veem não aparece, não aparece nada aqui na zona do OSD não aparece qualquer tipo de informação não sei se é por causa do INAVA ser um, um programa mais recente ainda não fizeram a ligação do OSD por aqui agora vamos usar a peça que vem com a, a controladora eu como já tenho a peça aqui colocada aqui pelo meio por causa de... eu não estar sempre a colocar e a tirar vou desligar passar o fio aqui para o OSD em vez de usar este, até vou usar este para ficar cá fora para toda a gente ver agora é colocar aqui no sítio dar aqui duas ou três voltas, que é para isto não fugir para fazer aqui a ligação está feita a ligação aqui para o OSD agora passamos aqui para o computador este é um PDF onde fala Sobre as portas da placa Aqui no manual Aqui no fundo Aqui em baixo temos O MWOSD OSD Vou ir com outro Ele vai dar aqui erro Tenho que chegar aqui Apagar isto e enter E vir aqui clicar aqui E vou ter aqui acesso Ao fecheiro Venho aqui Carrego aqui em zip E ele vai fazer o download como podem ver, fazer download eu não vou fazer o que já fiz e aqui, se clicarmos aqui vai para o Arduino onde instalamos a última versão do Arduino que também já tenho instalado eu já instalei vários MWOSDs tenho o 16, o 17 e o 18 o 16 é gratuito, o 17 e o 18 são a pagar o programa não o fecheiro, os fecheiros são gratuitos, o programa para alterar tem que-se pagar. Mas eu vou usar o 17, porque acho que aquilo custa 1 ou 2 dólares e não é por aí uma pessoa que quiser no futuro alterar. Mas quem não quiser comprar pode usar a mesma o É o meu caso, eu vou usar o 7. Aqui está o Arduino, uma pessoa descompacta. E vem aqui para dentro. Estão aqui a ver. Aqui no OSD, viemos aqui, viemos aqui, voltamos aqui ao MWOSD, que é esta página. Copiar, voltamos para trás. A pasta do Arduino que a gente descompactou, abrimos. E fazemos colar. Eu vou cancelar porque já tenho ali a pasta. Aqui está a pasta dentro já então, tem que ficar aqui agora vamos abrir isto como administradores e chegamos a esta janela nesta janela temos que saber qual é a porta do nosso OSD temos que andar aqui à procura onde aparece aqui silicone, lápis, não sei das quantas provavelmente é esta estou neste momento na porta 8 venho aqui a ferramentas Tools, se vocês tiverem este em inglês, venho aqui à placa e escolho aqui Arduino Pro or Pro Mini, estamos a ferramentas, Tools, vamos aqui ao processador e dizemos que é logo este primeiro, Latmega ATmega 328P 5V160, voltamos a Tools, Ferramentas, e vemos aqui a porta, como estava na porta 8, Eu seleciono na porta 8 e vemos aqui a fecheiro abrir ora estamos dentro daquela pasta do Arduino onde a gente colocou o SD viemos o OSD e vamos procurar aqui pelo fecheiro que diz MW underscore OSD abrimos vamos abrir uma segunda janela quem está a usar esta versão, o 17, vai aparecer aqui o config, logo a seguir. Quem estiver a usar o 18, o config vai estar aqui mais para a frente. Quem estiver a usar o 16, não sei, não utilizei o 16. Ora, vemos aqui a config. O que eu fizer agora daqui para a frente? As configurações são tanto válidas para o OSD da controladora, como para o OSD individual. Aqueles OSDs muito pequeninos que depois temos que fazer aquelas ligações para conseguir ligar ao computador e a partir daqui para a frente, é igual para os dois muda é só consoante o programa que vocês vão usar estas barritas estão aqui, estas barritas é a desativar o comando quando qualquer comando não tiver essas barritas, como aqui em baixo por exemplo aqui o Mini OSD, não tem aquelas barritas, quer dizer que eu estou a ativar esse comando Quer dizer que neste momento estou a ativar o mini MOSD que é o default, que é basicamente é o que deve dar para todos, mas se tiverem um mais específico, em vez de estarem a ativar aquele, desativam-no e ativam aqui o Micro, mini MOSD Eu, como quero o de cima, porque eu já experimentei o de cima e o de cima funciona, por isso vou deixar o default, o primeiro. Onde? Aqui está esta pequena explicação. Agora vamos mais para baixo. Tenho aqui o Inav porque eu vou usar no Inav. Quem usar no Cleanflight, no Betaflight, no APM, na Pixhawk, na Kiss, na NASA, no um destes, e já estive a verem no 18 tem muito mais programas e controladoras. Por isso, eu como vou usar no Inav, tiro as duas barritas e ativo o Inav. Foi o que eu fiz. Com quando testei o Clean Flight e o Better Flight Deixo aqui, a seguir está aqui logo em baixo. Aqui é para dizer que tipo de aeronave que a gente tem, se é um multirotor ou uma asa fixa, um avião. Eu como tenho o multirotor uso o Rotocraft. Ora, a seguir eu também alterei aqui, quando iniciar a primeira vez vai limpar o OSD e tipo, apagar tudo o que lá tem dentro. E o segundo campo é, vai pôr tudo de origem. Depois, quem quiser, por exemplo, os ícones maiores, desativar aqui. Quem quiser os ícones, tipo, negrito, ativa aqui. A primeira vez temos que ativar estes dois campos. Porque a gente não sabe o que é que está dentro do OSD. E assim, limpamos o OSD e metemos os valores de origem. A seguir, isto aqui já vinha configurado. Há muita coisa que já vinha configurada. Vocês, basicamente, é fazerem igual o que estão aqui a ver no ecrã. Eu aqui não mexi nada, isto já vinha assim, eu acho que isto também já vinha assim, isto já vinha assim, ah, eu mexi aqui, que é para quando o drone passar um km em vez de, passar, de lá estar mil metros, passa a dizer um km. a unidade de medida passa de metros para quilómetros, aqui, nos OSDs, que são externos, vocês ativam isto, se tiverem a usar isto numa porta serial, no UART qualquer coisa, ARP 2, ARP 3, vocês ativam esta linha. Aqui no OSD integrado da placa, eu vou desativar porque ele funciona assim desativado. Não sei se é por causa de estar integrada, sei que assim ele funciona bem pelo desativado, por isso vou desativar. Em seguida aqui é para aparecer o vosso nome, mas isso aí já tem que ter aquele programa que custa 1, 2 dólares para poder alterar o nome, porque eu aqui não sei alterar o nome através do Arduino. Eu como tenho o programa habilitei ou desabilitei, isso também dá para fazer no tal programa que eu vou mostrar mais à frente. Ora, aqui eu não enchi mais nada, deixei estar assim como está aqui. Eu vou passando assim devagar para vocês alterarem alguma coisa que não esteja no vosso. Mas acho que aqui o resto estava tudo assim, já vinha assim da origem. Para quem quiser usar na NASA, está aqui uma zona específica só para a NASA. NASA, não é NASA, é NASA. Ora, aqui esta parte aqui deixo estar como está. Que o vendedor. Eu acho que aqui não há mais nada. Ora, o que é que a gente vai fazer a seguir? Vamos fazer aqui verificar. Isto vai estar um bocadinho a verificar. Agora, houve aqui a terminação. Eu vou ligar a bateria para vocês verem o que é que vai acontecer. Muitos de vocês têm aqui a dizer que não há data. Não encontram data. O que eu vou fazer agora? É aqui na setinha, no envio. Vou enviar e vocês assim veem o que é que acontece. Para quem não tiver aqui o receptor, ou no computador, ou os óculos, assim vocês veem o tempo que demora a fazer o processo, vocês esperam aquele tempo, mais um bocadinho, e depois voltam outra vez ao programa. Agora vou fazer o enviar, puxei aqui outra vez hum, o ecrã, e assim, agora vocês vão ver o que é que vai acontecer. Eu neste momento ainda está a enviar, está a carregar a controladora do OSD, neste caso. Agora fez o carregamento completo e ele agora vai demorar algum tempo porque vai aparecer aqui fazer a limpeza. Como veem, agora não aparece nada. Agora pôs tudo de default, usei ícones todos os defaults. Agora voltou outra vez e começou a dizer que está o update completo. Demorou 2 minutos a fazer o... a limpeza do sistema. Agora voltamos outra vez aqui ao programa. Voltamos aqui abaixo. Onde fizemos o, o clean e o default. Desabilitamos. Que é pelo, quando liga não está sempre a fazer isto. Bom, estamos a cargar o sistema. Aqui na carregar o sistema não, a verificar aqui no visto. Ele vai estar a compilar o rascunho. A comprimir para o formato, para o ST Diz que a compilação foi terminada. Voltam a enviar. Demora sempre cerca de 2 minutos como veem agora está a enviar, limpou o ecrã deixámos de ver qualquer tipo de imagem nas casas a imagem vemos, não vemos é, as informações ele vai estar a demorar cerca de 2 minutos, olha fez o carregamento agora aparece ali a dizer que está na versão R1.7 a dizer que está desarmado e não aparece mais nenhuma informação nos OSDs externos isto funciona bem aparece logo aquela parte onde mostra o horizonte, as barras laterais, GPS, o norte, o sul, mostra isso tudo. Eu demorei muito tempo e não consegui descobrir porque é que isto não dava. Já estava... Para mim era falta de configuração. Um colega, o Carlos, também perdeu N tempo com isto e daí agradeço também ele estar ali persistente a descobrir porque é que aparecia assim o um ecrã. E o problema do ecrã aparecer sem qualquer tipo de informação é esta aqui que eu vos vou mostrar, não sei se vocês conseguem ver por causa da imagem estar pequenina. Mas é, se a gente desligar ali o OSD, ele vai-vos agora aparecer com as informações todas com o OSD normal. A funcionar o norte, vocês vão mexerem ali o norte em cima, o horizonte. Como veem, aparece. Até descobrirmos que isto não podia estar ligado para a gente ver, perdemos vários dias. E daí volto mais uma vez a agradecer ao Carlos por, ele, por a insistência dele até ele descobrir que era simplesmente desligarmos o fio. É algo estranho, mas funciona. Se eu ligar deste lado, vai deixar de funcionar também. Por exemplo, agora vou desligar aqui. Fazer aqui a ligação. Voltar a ligar. E vocês vão ver que ele vai congelar. Oh e agora estou a mexer o drone e ficou tudo congelado quer dizer que não tem data se eu desligar o cabo do... que liga ao computador já fica tudo a funcionar agora quem quiser pagar os 2 dólares 1 um ou 2, acho que é 2 dólares aqui o MWOSD vai ao Google Chrome procuram pelo MWOSD, eu tenho a versão 17 porque comprei no ano passado depois é só a porta conectar se ficar aqui a funcionar aqui eu volto 1, 2, 3 amperes tempo e não sei das quantas ver aqui coisinhas a mexer quer dizer que está ligado aqui diz a informação do OSD que está no INAV instalado que é o um mini não sei das quantas, está na versão 17.1 é um multirretor e não sei quantas options ora, se vocês usarem isto, ele agora neste momento está congelado porque estou ligado à computadora e eu assim a mexer está congelado agora vemos aqui, podemos alterar todas estas informações que estão aqui por GPS no outro sítio, bateria no outro sítio por exemplo, quero aqui ah, quero isto aqui um pouco mais abaixo. Um bocadinho mais abaixo. Como vem ali a mexer. onde depois podemos alterar a skin. Alterar o layout, já que é layout pré definidos Quem não comprar este programa, já como está, já funciona bem. Só quem quer mais rigor e andar aqui a alterar as coisas, aí sim, é que aconselho a comprar. pois depois aqui é alterar aqui os menus todos. Mas aqui também não vos vou entrar muito em pormenores porque eu ainda não estou muito à vontade no programa e não quero passar nenhuma informação errada para vocês. Só estou a dizer que dá para fazer. Por exemplo, aqui... Ativar isto e chegar aqui e colocar R C X Drone Vai aparecer aqui o meu nome. Olha, vem para exemplo, aqui. A qual é o tipo de vídeo aquelas coisas que eu não vou entrar muito em detalhes. Assim vocês ficam a saber. Existe. E eu já vos disse que não vou entrar em detalhes. Porque eu também ainda não estou muito à vontade no programa. E não quero induzir ninguém em erro. Mas chegamos aqui. E chegamos aqui a escrever. Ele vai estar a escrever. Escreveu. Desconectar. Pus ali o meu nome. É para a gente saber que sou eu. Já agora, quem me souber dizer onde é que está o ART3, que está aqui, o ART3. Diz que aqui o ART3 é o GND, o VCC e o canal 3, que será este aqui, o GND, o VCC que é o 5V e o canal 3. Mas uma porta, o ART, são quatro, onde deste lado temos aqui a porta, o ART2, onde aqui temos o RX, o TX, o 5V e o GND. Ora, eu para usar a porta 3, por exemplo, a usar o Bluetooth, que a minha ideia é querer usar o Bluetooth, só me fala aqui em 3 portas. Se alguém souber qual é a quarta porta, que me diga, porque temos que partilhar informação toda uns com os outros. Quando eu fizer o meu fantoche, que é aquela versão do frame do Phantom 2, com esta placa, e como podem ver, já está um bocadinho diferente. A última vez que eu mostrei o... Este drone a voar ainda nem sequer tinha gimbal, agora já tem gimbal e por isso é que eu ando aqui a testar o OSD que é para depois, na câmera, uh, vir estas informações do gimbal. E assim poder fazer aqui um drone para poder filmar e tenho as informações no ecrã. Continuem a comentar os vídeos que assim ajudam uh, eu a evoluir e vocês também evoluem. Partilhamos conhecimento. E por isso, até já!